Banana com canela. Essa é uma receita clássica e super gostosa. Basta cortar uma banana ao meio e salpicar com canela. Se preferir, leve a banana ao micro-ondas por alguns segundos e pronto. Ela fica ainda mais gostosa. Além de extremamente saborosa, a gelatina é composta praticamente de aminoácidos, que ajudam na síntese e na renovação do colágeno. Se consumida regularmente, ela auxilia na redução dos níveis de colesterol no sangue, triglicerídeos e controla a glicemia. Por ser rica em proteína, ela fortalece os ossos e previne o organismo de doenças como a osteoporose. Uma boa dica é escolher as opções que não têm açúcar. Frutas secas Ameixa, damasco e outras frutas secas são ótimas opções para saciar a vontade de comer um doce. Se a situação estiver complicada, uma boa dica é mergulhar o damasco na alfarroba líquida. Fica uma delícia! Pêra ao forno Corte uma pera em quatro ou mais pedaços e os leve ao forno. Ao perceber que já estão amolecendo, retire-os do fogo e os deixe esfriar. Se quiser adoçar a fruta, pingue algumas gostinhas de mel. Salada de frutas Uma frutinha sempre cai bem ainda mais as mais adocicadas, como banana, manga e caqui. Uma boa dica é fazer uma deliciosa salada de frutas e separar a mistura em pontinhos, para que você não exagere na dose. Essa alternativa é tão gostosa quanto um picolé de uva. Na verdade, o gostinho é quase o mesmo. Basta colocar as uvas sem semente em um pote e levar ao congelador. Depois é só comer algumas uvinhas e se deliciar com o sabor. Música frozen Yogurt O Frozen Yogurt é ótima alternativa para substituir os doces. Sem glúten, com poucas calorias e 0% de gordura, o Frozen Yogurt ainda tem um alto valor nutricional. Uma boa dica é rechear o congelado com frutas da estação. Música Oleaginosas. Nozes, castanhas, amêndoas, preferencialmente com pouco ou sem sal, podem ajudar a combater a vontade incontrolável de doces. Mas não exagere na dose, pois algumas oleaginosas são bastante calóricas. Chás. Os chás também ajudam bastante no controle do consumo de doces. Saborear um chá calmamente, como o de melissa ou camomila, por exemplo, é uma boa escolha. Se você é daquelas pessoas que precisa tossar bastante a bebida, pode pingar algumas gotinhas de mel. Alfa Alfarroba A alfa alfarroba tem gosto, cor e textura semelhantes ao de chocolate. A boa notícia, no entanto, é que ela não tem a gordura do chocolate. Rica em vitaminas B1 e B2, ela ajuda o organismo a metabolizar gordura, proteína e carboidrato. Além disso, ela é ainda fonte de vitamina A, que protege a pele e a visão, além de cálcio e magnésio. Ou seja, ela é uma boa opção para saciar a vontade de doce.